Fala pessoal, André Falt aqui. Agora são 2h46 da madrugada no Brasil. Eu quero fazer um update do Bitcoin porque eu só consegui parar aqui agora. E como eu não vou provavelmente conseguir acordar muito cedo amanhã devido ao horário aí, né? Eu já vou fazer aqui um update para vocês. Já deixa aqui no canal para vocês acompanharem aí que eu tô de olho, beleza? Então, galera, nesse vídeo eu quero falar sobre o Bitcoin, o que, que a gente pode esperar aqui, que tá num momento decisivo aqui, muito importante, os mercados estão sangrando aqui, né? Vou falar sobre o Bitcoin, também falar sobre o Ethereum, tá? Rapidamente. E comentar aqui também sobre a SP500, o índice dólar, o que, que a gente pode esperar. Então, galera, vamos lá, deixa aquele like para apoiar, tá? Realmente ajuda bastante o canal mesmo. Então, eu já vou passar direto a tela aqui pra gente poder dar uma olhada. Vamos começar, então, olhando aqui o Bitcoin, tá, pessoal? É o seguinte, ó. Bom... Primeiramente, pessoal, vale a pena vocês olharem as últimas análises do canal, tá? Eu acho que eu não vou ficar repetindo coisas que eu já falei aqui. É, eu falei sobre esse RSI aqui no, no semanal, né? Que é importante que a gente pode ter esse rompimento aqui. Se ele vier um rompimento para cima, pode sim desencadear aqui algo interessante para o Bitcoin, tá? Vale a pena vocês olharem. Ah, aqui no meu canal tem as últimas duas análises que são bem importantes essa aqui, tá? O DXYBTC e também a Bull Run aqui aquecendo, pessoal. Vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês. Tá? É, pra você dar uma olhadinha, tá bom? Então acompanhe também. Tem um vídeo do professor de aqui também, que ficou bem bacana. Dei uma assistida nesses vídeos que são importantes, beleza. Então, galera, o Bitcoin. Vamos primeiro descer o tempo gráfico aqui no diário. A gente rompeu aqui então essa bandeira, né? A bandeira aqui que uh, está formando no um diário, rompemos para baixo aqui, tá? Fechamos o diário abaixo da região dos 39.500 dólares. Uh, então, galera, eu falei para vocês que a região que eu estou interessado, né, bastante interessado em comprar Bitcoin aqui, né, entrar em, um, em posicionamento a mais é a região dos 37.500 uh, dólares, né? É, é o seguinte, galera, eu tô me posicionando aqui, contudo, devido ao risco do mercado, como tá aqui agora. É, eu reduzindo, eu tô reduzindo minha mão aqui, tá? Pessoal, eu tô acumulando nessa região, sim, é 35.700 a 35.000 desculpa, 37.500 até a região dos 37, ele tô acumulando, tá? É, uh, mas abaixo do que eu tava gostaria de, de fazer, eu tinha ordens ali penduradas que eu acabei reduzindo a mão. O motivo disso aqui, pessoal, o motivo todo de, de, dessa, de ter reduzido a mão isso aqui, é que realmente esse rompimento aqui para baixo que a gente teve, ó, ele foi um rompimento que ele, para mim, está confirmado. tá E aqui também no anel de sentimento a gente pode ver, a gente viu aqui então o nosso... Um, Aqui ó, o open interest pessoal subindo fortemente, aqui ó, junto com o, o também o long short ratio subindo, ó, tá? Então, isso aqui leva mostra pra gente aqui que tá, né, sendo tá colocando muita liquidez aí abaixo. Para o Bitcoin, tá bom? Então, isso que gera bastante risco para mim. Tem aqui chance sim do Bitcoin é, romper, perder a região dos 37 mil dólares, né? E buscar beliscar regiões mais abaixo e para liquidar essa galera que tá aqui comprando errado, tá, galera? Então, esse aqui é o ponto todo aí, tá? E a mesma coisa para o Ethereum. Vou comentar para vocês a mesma, a mesma questão aqui. O Ethereum rompeu, né, A gente viu, viu aqui, viu aqui. Então, o long short do subindo junto com o Open interest também, tá? Então, são dois rompimentos aí que estão na minha opinião, uh, bem confirmados aí, tá? As retrações que a gente tiver para o Bitcoin e para o Ethereum agora aqui pode ser boas oportunidades para a gente entrar num short, né? E a gente pode avaliar aqui agora no vídeo, mostrar para vocês as regiões que a gente pode fechar as nossas operações ou então, é... ou a gente pode também, no caso, abrir, né? Entrar em um ordem de compra, né, galera? Lembrando que a gente já está, assim bem uh, uh, corrigiu bastante já para o Bitcoin, tá? A gente está em, em medo total aí o mercado, tá? Então, uh, tá em extremo medo aí o nosso indicador de Fearing Index. Então, com certeza são, são regiões aí a gente poder uh, comprar, né? Pensando mais aí no médio e longo prazo, tá, pessoal? Até o, o Ethereum aqui tá bem complicado. A gente vê que tem muita ordem sendo colocada aqui pro Ethereum, tá? Tá bem ordem de venda, né? Sendo colocada pro Ethereum. Ethereum não tem tanta ordem aqui de compra. A gente pode ver que o Delta aqui, ó, tá bem, né? Uh, bem, aqui para os lados dos, uh, dos, dos ursos, tá pessoal? Então, realmente está complicado para o Ethereum, para o Bitcoin é a mesma coisa, está entrando aqui a ordem de compra, mas nem tanto aí, tá? Agora está entrando bastante ordem de venda nessa região. Então, para mim, pessoal, olhando aqui o nosso indicador do High Block Capital, que eu vim mostrar para vocês também aqui, ó, a gente tem assim uma liquidez aqui em cima nessa região, tá? Para pegar, então para mim. Todas essas regiões aqui, ó, a gente pode sim entrar em regime em short a partir daqui, tá? Na minha opinião, quando começar o preço subir, a gente vai entrar em pode entrar em posição de short com o stop aqui em cima, tá? A gente pode até dar um stop em uma margem maior aqui, tá? Acima dessa região aqui, próxima dos uh, deixa eu ver aqui onde está mais ou menos essa região aqui, tá? Dos 41, tá? 41 mil dólares a gente pode botar é, o stop acima aí, tá? Na minha opinião. E o Bitcoin pode sim voltar aqui e testar aqui, inclusive testando esse fundo aqui nesse momento aqui, ó, né? a gente pode começar a entrar em, em uh, a operação de venda aqui na minha opinião, tá? acho que é, uma, é interessante uh, para... É, porque o, o, provavelmente o, o preço vai dar uma subida aqui para poder estopar essa galera aqui, né? Esses shorts aqui, tentar é, liquidar essa galera que entrou muito pesado aqui nesse short. Com certeza tem bastante gente que entrou também. Né? Então o Bitcoin não vai deixar né? essa galera entrar, ficar ganhando dinheiro fácil assim, tá? Então provavelmente a gente vai, pode ter uma confirmação, tá? Se a gente voltar para o gráfico do Bitcoin aqui, uh, tendo 4 horas a gente pode ver aqui, ó. A gente pode vir então aqui testar esses fundos aqui novamente, né? Que são regiões de... de que a gente tem aqui a próxima região dos 39.150 dólares. A gente pode vir testar de novo essas regiões aqui que tem bastante volume. E a partir daqui a gente ter assim, uh, né? A op op op oportunidade de short aí, tá pessoal? Então, na minha opinião, essas aqui são, são regiões que a gente pode buscar entrar aqui num short. Até botar aqui pra gente desenhar aqui, ó. Tá? A partir daqui, eu diria assim, seria um short... Eu diria, vamos puxar aqui também o VPREBIT dar uma olhada. Ó. Nessas regiões aqui, tá? E com o stop aqui na região dos 41 mil dólares, aqui mais ou menos, seria interessante. A gente pode, então, avaliar aqui, pessoal, alguns alvos aí que eu vou comentar para vocês, tá? que de novo, pode ser alvos para a gente ou é, fechar a operação de short, tá? Ou, então, a gente, uh, no caso... É... Ou então a gente, no caso, entrar, né? Já entrar comprado aí, pessoal, também, né? Dependendo se você quiser fazer compras aí pro, pro médio prazo pro Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, pra mim, a primeira região aí, com certeza, a região dos 37.500, uh, 37 tá? 37.500, 37.000 dólares. Eu acho que vale a pena de colocar. E tô acompanhando uma linha que eu vou comentar pra vocês mais adiante aqui, que seria na faixa dos 35 mil dólares aí que sim, o Bitcoin poderia pegar, tá? Com 35 mil dólares a gente poderia buscar aí e testar essa região. Isso daria aqui pra gente aí. Pelo menos aí um, um risco retorno de 2 para 1 aqui, tá pessoal? Nessa, nesse, nesse, nessa operação aqui, tá? Então seria algo que eu estou de olho. O Bitcoin, obviamente, aí tem que cuidar, porque uh, a gente já corrigiu bastante, né? Praticamente corrigiu muito aqui. Então isso faz a gente também não entrar tão pesado aqui nesse short, tá pessoal? A gente já corrigiu 22% do Bitcoin. É, enfim, tá eu acho que tem que ter um pouco de noção para não sair vendendo tudo aí, porque não é uma operação de short que a gente está praticamente vendendo aí num, numa região de suporte que a gente está para o Bitcoin também, tá? então isso é importante. O que está deixando aí deixando bearish aí é realmente né, a questão do sentimento que piorou bastante aí, né, confirmando esse, esse rompimento, tá bom? Um, então, pessoal, que linha é essa aqui que eu tô falando aqui embaixo, né? Vamos puxar o diário aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma linha aqui amarela aqui embaixo, ó, que a gente pode ver que tem alguns toques interessantes, ó. Então, aqui, esses dois toques aqui, tá? E a gente tem mais um toque aqui também nessa região. Então, por isso, o Bitcoin pode sim testar essas regiões mais abaixo dos 35 mil dólares aqui também, tá? Inclusive, essa linha aqui amarela vai até o topo lá dos 14 mil, ó. 14 mil dólares vai fazendo isso aqui, ó, tá? Essa linha que eu tô acompanhando aqui agora, tá bom? Deixa eu ver se a câmera tá pegando direitinho aqui. Eu não tô olhando, tô só com o monitor, tá pegando direitinho sim tá? Então, essa linhazinha aqui... Então, a gente pode vir testar a faixa aqui, do, briscar a faixa dos, dos, dos 35 mil dólares, sim, tá? É, especialmente se a SP500 começar aí, é, a, né, a, a cair forte, tá, galera? Então, isso é importante. Tá? Então, fiquem de olho aí, acho que... Uh, eu acho que pelo menos aí um, um short um para um a gente tem a oportunidade aí, tá? para quase, conseguir a gente entrar na região dos 39 mil dólares e... Um, e depois, obviamente, se a coisa piorar, a gente pode ir lá buscar a região dos 35 mil dólares, tá, pessoal? Então, assim, eu vou estar. Tá, Botando aqui, né? tentando acumular Bitcoin nessas faixas de 107.500, até e até região dos 105, tá, pessoal? Vou tentar acumular aqui nessas regiões, uh, sem medo de ser feliz, não, porque realmente para mim é uma oportunidade, vejo uma oportunidade grande aí, tá? É o motivo de estar tá, tá fazendo isso aqui. É, ah, você pode pensar, não deve estar tá maluco, né? Motivo de estar tá fazendo isso aqui, pessoal, tá? É que eu acredito que a gente não vai ter um crash para sp pequenas nesse momento, tá? É o que eu estou acreditando aí, ah, o índice do dólar está na região aí de resistência, que eu já falei para vocês no último vídeo aí sobre, sobre isso aí também, tá? E a gente está vendo aqui o RSI do, do Bitcoin do semanal aí querendo fazer esse, esse rompimento que provavelmente pode ser para cima aí, tá? Estou acreditando que isso pode acontecer. Isso pode sim levar uma pernada do Bitcoin aqui, a gente dá uma subida forte, tá bom, pessoal? Então, por isso, tô tentando acumular essas regiões, Tá? E daí a gente pode avaliar, inclusive, de estopar aqui, ó, se você quiser, né, as compras que você fizer, você pode avaliar de estopar aqui abaixo dessa região dos 34, tá, na minha opinião. Tá? Se a gente perder essa região aqui, essa linha também aqui, ó, tá, a gente pode avaliar de estopar aqui abaixo do 34, né, isso daria, dependendo, dependendo da gente comprar aí, obviamente, né, Dependendo da gente comprar aqui o Bitcoin, a gente estaria aí botando um stop aqui, botar um preço médio aqui nessa faixa, mais ou menos 36, aqui, a gente poderia botar um, um stop aqui ó, de 6%, 7%. Eu não acharia que seria ruim não, tá, pessoal? Então, é, essa aqui é a minha, a minha opinião sobre o Bitcoin, tá? Para o Ethereum, seria basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. A gente tem duas, uma linha aqui com esses toques no 4 horas aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem uma linha no toque 4 horas que levaria o preço aqui para essa casa próxima dos 2.600 dólares. E tem uma linha mais de longo prazo aqui também, ó. Tá? Que a gente que bom ficar de olho que levaria o, o preço para a casa dos 2.400 dólares aqui também, tá? $2 Uh, CDA, 2450, 460 dólares, tá? Então, é o que eu estou de olho aqui agora para Ethereum também, tá, pessoal? Uh, honestamente, aqui não vou estar tá querendo acumular muito Ethereum, não, tá? Apesar de que em julho a gente tem aí, provavelmente, um update importante para Ethereum. Eu já tenho aí sacola de Ethereum... Um... Eu comprei muito barato também, pessoal, tá? Então, não vou mexer, acho que não, não tem tanto interesse esse na eu acho que com a dominância do jeito que tá aí, tá? Se a gente puxar aqui o gráfico da dominância, que já tá baixo, tá? Eu acho que realmente é o momento a gente tentar, aí, uh, tentar acumular Bitcoin, tá, pessoal? Acho que seria mais interessante. Um, então, é isso, tá? Eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, Basicamente isso, uh, vejo problemas na inflação aí, os preços todos subindo, pessoal, tá? E para mim, uh, instituições querendo acumular Bitcoin, eu acho que vai ser difícil aí, tá? A gente ver Bitcoin na casa dos, né, uh, caindo abaixo aí dos, dos, sei lá, dos 33 mil dólares, tá? Eu realmente, eu tô achando bem complicado isso acontecer. É, inclusive vai tocar em preços médios importantes ali de, de várias instituições que compraram na, nessa região aí dos 34 mil dólares Que é, um, é um, realmente uma região Um suporte importante, tá? 34 mil dólares Assim a gente voltar aqui pro Bitcoin e então, mostrar para vocês ó, A gente puxar aqui mais longo prazo A gente vai que essa região dos 34 mil dólares Aqui, ó tá Essa região aqui, ó, a gente tem bastante suporte aqui, ó, pessoal. Até aqui, ó, 34 mil dólares no VPR a gente tem bastante suporte aqui também, tá? Então, é, é, faz sentido a gente botar aqui stop aqui abaixo, tá? Então, até se você puder aí, tá? Mais garantido botar um stop aqui nessa região dos, abaixo de 33, tá? Mas aí acho que pode também ficar demais. A gente faz isso baixando muito stop e tem que ter um bom risco de retorno para nossa operação aí, tá? Mas eu acho que... É... Eu acho isso aí, pessoal. Tá, acho que realmente várias a para a gente acumular Bitcoin, tá? Eu não tô acreditando que a gente vai ter um crash aqui de fazer aqui no semanal a gente perder essa região aqui, o Bitcoin sair despencando aqui, tá? Eu acho que isso aqui não, não vai acontecer, tá? Mas a gente tem que ter o stop loss porque é tudo a questão de probabilidade, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? A gente pode ter inclusive passar aqui algumas outras uh, indicadoras aqui também. A gente pode ver que no high block aqui uh, de mais. Um... Mais longo prazo, aqui na BitMEX a gente tem liquidez até a região dos 32.600 32, dólares, tá? Mas eu acredito que é mais forte que até a região dos 35.900, 35, tá? Então eu tô apostando aqui que o Bitcoin pode buscar, testar essa região dos 35 aqui, beliscar. tá? E a partir daí, vamos ver como vai ser também, tá? SP500 aí uh, caindo, o Bitcoin segurando pode ser um bom sinal também para pra gente, tá? Pode ser excelente sinal aí. É, do Bitcoin, uh, mostrar força nesse momento seria muito importante, tá bom? Então, no curto prazo, temos liquidez aqui acima, o Bitcoin pode vir buscar aqui para poder estopar essa galera antes de continuar uma queda mais acentuada aí, tá? É, eu acredito que agora subir nesse momento aqui eu acho um pouquinho complicado e eu gostaria, pessoal, para poder a gente se posicionar bem aqui com o Bitcoin, gostaria de realmente, falei para vocês há bastante tempo, eu quero ver aqui, né, puxando o gráfico diário aqui, a é quatro horas, eu quero ver mais volume entrando aí pro Bitcoin, tá? Então, é importante vocês acompanharem o volume para ver realmente que a gente pode ter uma reversão aí dessa dessa queda aí, tá? Então a gente tem que ver volume entrando aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse update que eu fiz aqui agora na madrugada, aí são três da manhã, então eu vou dormir um pouquinho mais, é, né, mais de manhã aí, tá, pessoal? Espero que vocês compreendam, eu botei aqui, já botei as minhas ordens posicionadas aqui fracionadas, tá? E a gente se vê amanhã, vamos ver o que acontece com o Bitcoin aí, tá bom? Vamos ver se amanhã eu acordo com, com algumas... Uh, né? acordo com sangue ou não aqui no mercado, mais sangue do que a gente já viu, tá bom? Então é isso, um abraço, deixa aquele like e a gente se vê amanhã.